Olá, eu sou o professor Emílio Júnior. No vídeo de hoje nós iremos priorizar a região dos glúteos, fazendo um super exercício utilizando a cadeira, mas é muito importante que você coloque a sua cadeira em contato com a parede para que ela fique bem segura. Vai utilizar um tatame, um colchonete ou uma toalha felcuda para que você deite de costas e não sinta incômodos. Lembrando que nós iremos utilizar o nosso aplicativo Tabata Time com a preparação de 15 segundos, que é o tempo que eu vou levar para me organizar aqui. Nós iremos fazer 40 segundos de exercício, descanso 20 segundos, 8 rodadas uma única vez. Então, se prepara aí. Lembrando, se você deseja contratar um treinamento individualizado montado para suas necessidades, para que você consiga realmente atingir seus objetivos, entre em contato com o número do WhatsApp 021 99 -125 7985 021 99 -125 7985 Garanto a você que não irá se arrepender se você quer ganho de massa magra, quer emagrecimento, quer ficar com mais resistência, entra lá, vale a pena e você ainda pode parcelar no cartão, ok? Vamos lá, preparando aqui 15 segundos, que é o tempo que nós levamos para nos organizar. Já coloquei. Você vai. Primeiro eu vou fazer o passo a passo com você, tá? Vamos lá. Vai sentar o mais próximo da cadeira. Deitou em decúbito dorsal, que é deitado de costas. Vai posicionar as suas pernas aqui na beirada da cadeira. Posicionou na beirada da cadeira, ok? Vai elevar a perna direita e agora vai tirar toda essa região pélvica aqui do contato com o solo. Vamos lá. Tirou, com a perna esticada. Um, desce. Tirou, dois, desce. Tirou, três, isso, quatro, vamos lá, cinco, contrai cinco, abdômen. Só fiz cinco porque eu estava explicando a vocês como é que se deveria fazer, então por isso saíram pouquinho, mas depois a gente vai fazer em quantidade. Então vou fazer cinco para o lado oposto, sempre colocando ambos os pés na cadeira na hora de descansar e na hora de fazer, ó, elevou a perna esquerda e aí você vai tirar essa região pélvica do contato com o solo, tá ok? Então vamos lá. Ó, oh, contrai o abdômen e subiu, um, volta, subiu, dois, volta, vamos lá, subiu, três, volta, subiu, quatro, volta. Só vou fazer quatro para poder respeitar a quantidade que nós fizemos inicialmente. Esse exercício ele vai trabalhar glúteos, abdômen e ele é muito potente, tá ok? Vamos fazer agora na sequência. Na sequência nós iremos fazer esse treinamento para você poder sentir um resultado bem aprimorado. Então compartilhe esse vídeo, dê aquele joinha, chama as amigas para participar do treino junto com você. Te garanto, esse treino é muito importante para auxiliar seu glúteo também. Vamos embora? Agora levanta a série. Botou os dois, subiu e vai. Um.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 13 14 15 Sentindo bastante essa região Pegando muito glúteo Trabalhou bastante a região abdominal Estou sentindo bem meu abdômen e meu cumbum Isso é o que nós queríamos 14 tem que sair agora para o lado oposto Fizemos com a direita Agora com a esquerda Posicionou Vamos lá Quatorze, treze, doze, onze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, 3 2 Um. Descansa. Estica a perna. Relaxa. Relaxa. Que a gente vai pegar firme agora. Para outra. É assim mesmo esse treino. Tem que sentir bem os glúteos. Aproveita. Escreve aí nos comentários para mim o que, que você está sentindo nesse exato momento. Pô, perna subiu, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13. Dessa vez saíram só 13, relaxa. Isso é para você sentir o quanto trabalha, quanto pega, quanto você vai sentir seus glúteos doloridos. É normal, deixa puxar aqui a calça para ficar mais fácil, a movimentação. Isso vamos fazer 14 agora para o lado. Posicionou o pé. Elevou. Um. Dois. Na verdade foram treze, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. 10 Puxando muito, hein? 11 12 13 Descansa Aproveita para descansar, minha guerreira, meu guerreiro Relaxa Porque o treinamento só está começando <risos> Vamos lá uh. Não tô nem vendo o número que falta, hein? Só estou fazendo e sentindo bem os glúteos. Mudou. Elevou. Chegar mais próximo da cadeira. Se estiver um pouquinho longe. Sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Sem problema para o teto. Cinco. Perna esticada. Seis. Sete. Oito. Isso, nove. Bora, dez. Isso, onze. Isso, doze. Bora, treze. Isso, 14. Saíram quatorze. Relaxa, temos que fazer 14 nessa próxima. Sempre assim, respeitando, porque tem a contagem. Se o lado direito faz 14, o lado esquerdo tem que fazer 14 também. Vamos lá? Posicionou. e Ele levou a perna esquerda. 4, 3, 2, 1, 10, 9, 10. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ah, mais quatorze. É isso aí, minhas guerreiras minhas guerreiras, meus guerreiros de plantão, olha, um treino que nós utilizamos numa cadeira, não houve necessidade de colocar peso algum, comprovando e provando aquilo que eu sempre falo para vocês, minhas guerreiras e meus guerreiros, a academia é importante? Talvez, se você souber a técnica correta para fazer os exercícios em casa, acompanhamento de um profissional de educação física, acompanhamento de um nutricionista com um cardápio nutricional montado para as necessidades do seu treino, vai te dar resultado. Então, não fica nessa ilusão que a academia é a salvadora. Hoje, as academias, com esse processo da pandemia, estão fazendo o quê? Treinamento em casa com aplicativo. E por que eles estão fazendo isso? Se a academia trabalhasse sempre dizendo para você que treinamento em casa não dá resultado, o porquê agora, na pandemia, eles iriam criar aplicativos, cobrar nesses aplicativos para que vocês tenham treinamento em casa. Então, fica ligada, minha guerreira, fica ligado, meu guerreiro. Lembre-se, você tem uma academia completa em casa e seu corpo é um instrumento de trabalho. Eu estou aqui para forjar você a atingir seus objetivos. Quero agradecer o carinho, então vamos compartilhar esses vídeos e eu vou mandar aqui para vocês também o seguinte. Nós fizemos 15 segundos de preparação, é o tempo que eu levo para poder ficar na posição para iniciarmos o treinamento. Exercício, 5 minutos e 20. Descanso, 2 minutos e 20, totalizando 7 minutos e 55 segundos de trabalho intenso pra, pra, para glúteos. Olha, nem saiu direito, mas para glúteos, além disso, trabalhando posterior de coxa e abdômen. Esse treinamento auxilia o assoalho pélvico, melhorando assim as questões não só do fortalecimento de core, lombar, abdômen, mas como também quadríceps, que é a parte da frente da sua coxa, e esquiotibiais, que é a parte de trás, trabalhando também tibial anterior e panturrilhas. Olha quanta coisa legal você trabalhou num treinamento. Eu apostava que você não sabia que ia fazer tanta coisa assim. Mais uma coisa, para finalizar, entre em contato comigo, lá através do número do WhatsApp, 021-99-125-7985. 021 99, -125 -7985, 021 -99, -125 -7985, 021 -99 -125 7985 E você pode contratar o seu treinamento individualizado para que você consiga atingir seus objetivos. Esse, essa contratação desse serviço ainda tem incluso para você o um nutricionista, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, até nosso próximo encontro!